Olá, eu sou Thiago Sarraf, especialista em e-commerce e minha história com o digital que começou há seis anos atrás, em 2013, muito pertinho da data que eu estou aqui gravando. Conheci o Flávio Horta em um evento do Shop.org, um evento de e-commerce que a gente esteve junto em Chicago, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, e a gente bateu um papo em um bar de blues muito sugestivo é, ambos somos admiradores da cerveja, né, muito bom, é, sempre tomando com moderação e parcimônia Mas a gente bateu um papo ali falando sobre mercado, as possibilidades que tinha E ele viu minha cobertura do evento, né, que eu retransmiti tudo que eu comprei lá no evento aqui no Brasil Através do streaming, e ele gostou da forma com que eu atuei, que eu trouxe o conteúdo como eu falava E me fez a proposta de participar do projeto essa proposta era de correr o Brasil, todas as grandes capitais, sendo mestre de cerimônia, apresentando e incomodando o palco, e assim o fiz desde então. Então são seis anos à frente aí dos principais palcos do DigitalX. Já aproveito para te convidar para o próximo ano, dia 26 e 27 de agosto, a edição de São Paulo, ao qual eu vou estar presente. E também, eu sou embaixador, eu fiquei muito honrado em participar desse projeto, até porque me considero fazendo parte dele já há 6 anos, apesar do projeto existir há 10. Eu estou em casa nisso, e é muito bom poder ter um título para representar aquele carinho e aquele trabalho que eu faço pelo DigitalX. E também na TV DigitalX, aliás, se quiser me deixar como posto oficial lá, eu vou ficar muito grato, que é sensacional, uma extensão do que a gente já faz aqui no nosso canal do YouTube, faço lá também. E meu obrigado, quero te ver no próximo vídeo, quero te ver no próximo Digitalx e acompanhe a gente aí nas suas redes sociais respectivas.